de 1942. O avanço alemão no norte da África é interrompido nos arredores de Tubro. O cerco à praça é estendido diante da desesperada defesa dos aliados. Esta é a oportunidade que o alto comando alemão estava esperando para testar suas novas armas secretas. Por um golpe de sorte, uma delas, a bomba HS293, caiu sem explodir na ilha de Creta. A metade do caminho do seu objetivo, sua missão será, recuperar o sistema de navegação, seu estudo permitirá equiparar a tecnologia aliada ao do terceiro Raid. Bem-vindo oficial, nesta missão deverá recuperar o sistema de navegação da bomba HS-293, para isso deve burlar a intensa vigilância que está submetida. Uma vez em seu poder, introduza em um caminhão. E escape pelo caminho do oeste. E isso é tudo. Atue com precaução. E saudação internauta, seja bem vindo, eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos. No vídeo de hoje vamos jogar Comandos, um chamado do dever, hoje na terceira missão. Hum? Para esta missão nós temos o boina verde, o francotirador Sim. e o condutor. Se você perdeu os vídeos anteriores é só conferir a playlist correspondente. Muito bem Comandos, o plano é o seguinte devem capturar o caminhão que está estacionado, para isso devem limpar toda essa área inicial do mapa e ao final controlar uma dessas unidades para que controle o veículo, uma vez controlado o veículo devem tentar eliminar este soldado aqui, combine as habilidades do banha verde com o controle do caminhão, dessa forma o caminhão pode formar uma barreira, uma vez feito isso eliminar toda a área de fuga, devem atravessar a ponte. Uma vez feito isso, devem retornar o condutor e o boina verde para a área inicial. O franco atirador deve retornar para a área de fuga, enquanto os demais perímetram pela área da direita. Devem beirar o rio para conseguir atravessar em segurança. O condutor pode chamar a atenção dos soldados para que o boina verde dê a volta e acabe com eles. O franco atirador deve eliminar esse soldado do alto. Ele é o único que pode atrapalhar esse plano. Uma vez feito isso, o condutor e o boina verde se separam. O condutor volta para o início. Já o Boina Verde segue nessa direção e se prepara para escalar. O condutor deve distraí-los para que o Boina Verde acabe com eles. Uma vez feito tudo isso, devemos distrair essa tropa daqui. Para isso devemos controlar uma unidade inimiga e colocá-lo para distrair essa tropa. O Boina Verde deve seguir até a bomba e levar o sistema de navegação até o caminhão e escapar nessa direção. Entendido? Em frente! Hum? Pronto, um já foi. Agora corre e pega esse. Pronto. Esconde o cadáver. Coloca o decoy. Pega o cigarro. Pega o cadáver. E se esconde. E agora, franco-atirador. Sim. Um, dois, três. Pronto, via livre. Todos podem sair agora. Próxima vítima Você Boa Recorre o cadáver Hum, ok. That's easy. Common. Considered done. E você também? Ok. Isso. E agora yeah. esse daqui? Isso chama a atenção dele. Se esconde. Just leave it to me. Não, não não era para ter matado esse. Right. Vamos precisar dele para controlar o caminhão. Mm, mm, Muito bem, I'm agora confident. Vamos esconder yeah. os cadáveres. I'll be right there. me. Muito bem, agora mm -hmm. Eliminar esses soldados aqui de baixo Aqui da parte de baixo Considered done. E okay. para isso vamos yes. usar o decoy Muito Just leave it to me. Ok, that's easy. Done, come on. H. Hmm. Dois, right. três, Goin. quatro yes, okay. E agora esse daqui, 5. Pronto. Just leave it. Isso é fácil. Só deixa para mim. Estou aqui. E agora vamos tentar controlar o caminhão. Hum. Hum. A gente empurra o caminhão com um boi na verde. Joga a pedrinha hum. e entra. Pronto. O caminhão é nosso agora. Agora vamos tentar eliminar este soldado aqui. Out Nome. Quando boneca verde? Yes. E com o próprio caminhão a gente bloqueia a visão dos inimigos. Observe. Okay. Sim, sir. In Out Sim Yeah. Don. Considerate Don. Okay. All o Hum. de volta. E retorna. Bennett. Right. Jassa in Ordnung. Okay. Ja, Sir. Ja. In Ordnung. Ja, Sir. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Hm? Just leave it to me. Ja, Sir. Ja. Hm? I'm coming. Going. Muito bem, já estão todos e dentro. É e agora, e atravessando é a ponte. Ih! Ih! o cara aí! É deixa o banho na verde. E Esconde. E agora e de é novo, só. mesma tática. E Tapa a visão e com e o caminhão. E E? Hum, acaba com ele. OK. Yes. Come on, Done. Come on. OK. Come on over. Agora liga o rádio. Olá. Right. Hum. I'm coming. Going. Hum. Eu vou de on. volta. Come on. All right. Going. Just leave it to me. Okay. Em ordem. De novo. Beleza. Muito bom yeah, E agora, o banho na verde e o condutor yeah. voltam para a área yeah. inicial yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Deixar aqui o condutor e o banho na verde O yeah. right okay. right. hum. tirador, retorna para lá muito Ya. bem, descendo. it done. Finished. Yes. Okay. That's easy. It's not human. Coming. Hi. Hey. Okay. All right. I'm coming. Yeah. Sure thing. Hmm. Yeah. Finished. Okie dokie. Consider it done, boss. Coming. Okay. Coming. Coming over. Coman tem que beirar o rio. Boa, don. finished Calma aí que não um tá vindo. Considerado. Opa, coman. Beleza. OK. E agora, isso que viva. não No problem, man. É pra tirar. É, de vez em quando isso não dá certo Hum, hum. Pronto Agora funcionou Muito bem, e agora Boi na verde Ok. easy. Okay. Going. Mm hmm. Come All right. Consider it done. Yes, come Okay. Yeah. Mm hmm. Okay. na a volta. Hum, hum. hum. hum. it, E agora, entre a ação, o hum. franco atirador. Yeah. Uhum. Yeah. Right. Uhum. pronto, via livre. Yeah. Hum, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ah, moleque, é isso aí. E agora? Os caras da ponte. Finally some action Yeah, sure thing uh -uh. Okie dokie, no problem man Consider it done boss Consider it done boss hmm? Consider it done, done, okay Yeah. Command. Ah, maravilha. Okay. Yeah. I'll be right there. E agora? Finished. Command. Abrir caminho até a bomba. Okay. Estou aqui, mando. Yes. É que a gente vai trazer o objetivo por aqui. That's easy, yeah. sim. yeah, yeah. Sim, hmm. sim. Yeah, sir. sim. Agora esse cara aqui que vai distrair yeah, e aí E aí E aí E aí E aí E aí E via livre Hum? Just leave it to me. Agora hum. esse daqui. Oh, droga. Ah, yeah, isso sir? não estava nos planos. Yeah. Ah, vamos precisar do franco-atirador. Sim, senhor. Yeah, sim, sim. Yeah. Sim. Yeah. Yeah. Ok, está terminado. Considerado. Uhum. -huh. Coming, coming. Hum? Easy Come on. just leave it to me. Uh -huh. pronto problema resolvido. Yeah. Mm -hmm. easy. agora é só pegar a parada All right. e voltar. Consideradon Going. Yes. Okay. Going. Yes. Yeah. Coming. Mm hmm. Coming. Mhm. Vai agirar pro caminhão. Just leave it to me. Yeah, sir. Yeah. Yeah. Yeah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 e vamos embora! E é isso aí! Beleza? Visão completada! Então é isso. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Pronto com sua presença no próximo vídeo. Se gostou do vídeo, não esquece do like. E comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Até a próxima!